Opa aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Titi trazendo mais um vídeo, seja tudo bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Trago pra vocês um vídeozinho aqui de Dedetank. E galera, nesse vídeo o que, que vai acontecer? Vou fazer um vídeo pra vocês falando o que, que aconteceu com os antigos servidores como o Fênix, o Palas, o Golum, os servidores aí que eu gravei nas antigas. Muito, muito, galera perguntando assim ó. O é que, que aconteceu senhor Tietchan com servidores? Por que tu não grava mais? Cara, eu vou entrar nesse assunto mais pra frente, mas... Deixa o like aí, beleza? Vamos ver se a gente consegue bater uma quantidade tá, legal de likes se a gente consegue bater pelo menos uns um, 100 likes aqui E vamos que bom, né mano? E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação E deixar o like, beleza? Isso é o importante aqui do canal uh vamos lá né eu tô aqui no DETANK nexo Você quer é minha conquê no nexo né Muita gente já viu minha continha aqui você não viu mano na moral para velho você não assiste os vídeos do canal não tem muito vídeo aqui mostrando essa cortinha aqui mas ela tá assim ó galera tá legalzinha tem de ativar o subliminar aqui ó tem que ter potencial né subliminar <risos> potencial e colocar o batismo para poder tirar um pp a gente vai tirando um PVP, conforme eu vou tirando um PVP Vou falando o que aconteceu com os servidores o potencial aqui Mano, tô fazendo um vídeo aí para vocês Muita galera tá perguntando assim Por que você não deixa o link aí na descrição? Por que mano, não tô deixando o link na descrição? Pro fato de que nego entrar Ficar entrando no o DDTank não me dá um real não Me dá nada, mano, para mim divulgar esses porque Eu trouxe o Dilletank basicamente de graça aí Fazendo divulgação de graça, pegando um CAD View por divulgação do detank não tem coragem de me dar nenhum real eu vou fazer o quê? eu vou deixar o link curtado espera 5 segundos clica não sou um robô assiste o anúncio clica de novo lá não sou um robô e vai pro o um pouco complicado de entrar no link é não é vírus não porque quer ver, se fosse vírus eu não ia deixar aqui no canal e eu entendeu então não tem como ser vírus isso não muita gente fica lá aí é vírus, vírus é isso aqui tem nem hum. mano não tem nem sentido o que você tá falando cara na moral, beleza, vou entrar aqui no PVP. Mano, se você quiser entrar no DDT, nesse DDT, o link vai estar na descrição. O DDT que eu falar, alguns ainda estão online, vou deixar o link na descrição. O Fênix, acho que o Gomu não está online mais, mas eu vou procurar. Se tiver online, vai estar na descrição. E aí, é isso aí, mano. Tem em se você tem paciência não usar de bloco, vai poder entrar no link aí. E é daquela forma, para você que querer baixar coisa aí na internet que é pirata Ou alguma coisa que você quer baixar, não precisa entrar aqui no AdFry Não precisa entrar naqueles outros negócios Então, é a mesma coisa aqui pra você entrar no tank Então, paciência, entra no DTank Mas vamos aqui, vamos aqui pra... Mo Ih, vou acabar tomando um apanho aqui, né, galera Porque eu não ativei o Batismo e o Batismo funciona aqui no PVP Mas enfim, eu acho que eu não vou morrer, não Mas, ó, o que, que aconteceu com os servidores? Alguns servidores, Fabio... Alguns servidores que não conseguiram manter o que era que ver a rotina deles, que era manter que ver os play online, ter gente jogando. Porque eu tenho um vídeo aí no canal do DT que fala, era o DT que mais fazia view aqui no meu canal. O que aconteceu com ele? O DDT que foi em 2018, se eu não me engano, o DD foi resetado. Lá pro finalzinho de 2018. É, a galera não focou, mano, no D Tank, entendeu? Tipo, igual aquele tem Tank lá, os caras que vê, sumiu, não, não mais ouvi eles, nada. Não aconteceu, nem sei o que aconteceu com o D Tank, entendeu? Tipo assim, ó, por isso que eu trago o D Tank aqui, você não fica que focado naquele Tank pensando que você ia ficar forte. Ele DD Tank aqui, Max, mano, ele foi um DD Tank, tipo assim, vi que ficou muito mas também os ATM, mano, não tá nem pro servidor, tipo assim, abandonaram o servidor e deixaram aí, ó. Galera joga, entra gringo, entra isso Tem uns boot também Porque esse cara aqui maioria é maioria assim, mano Ó, vou ir atrás aqui de um batismo legal Pra gente fazer o um vídeo aqui, tranquilo Talvez se tiver muito vai oh, Não era pra fazer isso, não Talvez esse batismo velho desse cara, não Vamos ver se vai ter como... Nossa, esse aqui foi é complicado Esse aqui, que é muito... Pô, é anúncio nesse direito aqui okay. é, beleza e pra quem não sabe se você é novo no canal você tem que ter painel um beleza pode ser pinel um então dá pra ficar bem forte aqui ok aí ó peguei um ó vou o pensado do adm aqui ó isso daqui vai compensar hein Aí sim, ó. A parte pra boa, meu filho. Na hora é só tirar PVP. E é isso aí, galera. Se vocês quiserem, queria saber o que aconteceu com o DDTank. Tinha muitos comentários aí no canal, toda vez que eu fazia vídeo, os caras perguntaram o que aconteceu com o DDTank e tal. Qual o DDTank, tank isso aqui. Mano, os DDTank fala, eu Não deu conta de manter. Alguns DDTank, quer ver, os ADM não cuidam mais. Alguns os caras que ver, tipo assim, deixaram que vê o servidor abandonado, daí o spray parou de jogar. E foi ficando nisso, mano. Daí o DDTank foi o que? Acabando, cara. Daí eu falei o que? Ah, vou jogar mais não. Porque tipo assim, eu não vou jogar no servidor que, tipo assim, não tem ADM, tem nada, né, mano? Vai ficar lá jogando aí, quer ver? Faz vídeo, se, se tiver ADM, tá cuido do servidor, né, galera? Mas se não tiver nada, mano, o cara quer ver só abandona, tá ligado? Deixa o servidor lá, rolando Ninguém ajuda ninguém, mais ou menos isso aí. Como o servidor ADM, os caras jogando, Aqui igual esse servidor. Deve ter ADM, mas o ADM, eu falo assim, o dono mesmo não deve jogar isso aqui não. Só encher o bolso mesmo. Nossa, meu filho, você é doido. O que você faz? Fiz uma cagada sua vida aqui. Vamos ver se eu consigo levar nós dois aqui. E o Diego só fica no C. Ih, não ficou não. Mas beleza, né? Ih! pensando pensa em que vai matar você. me matar com isso mata não, filho me evita ainda. Beleza, né? Mas é basicamente isso, galera. O povo... O povo todo no servidor. Eu vi isso aí e falei, ah... Vou fazer um vídeo aqui para explicar pra galera que fica perguntando o que aconteceu com o servidor. Vamos <risos> ver se eu consigo matar esse cara. Ah era meu filho. Aí tamo junto. Mas infelizmente é isso aí, mano. Ó. Servidor, esses servidores que eu falei pra você morreu. O comum era um servidor que eu gostava muito de jogar. Tem o Tavas era um servidor ótimo, porque tipo assim, era um servidor é, mediano, que era hard, e o QV é hard, pirata, vamos uns cupãozinhos da hora, mas você tinha que focar no servidor pra ficar forte. Não devia estar a conta tão fácil. Hoje em dia você vai perceber aí galera, que os DDtank pirata ou os DDtank tipo assim, que a galera né, deveta, que a conta ficou forte? Mano, o cara vai lá e reseta o servidor e volta do servidor do zero é a pior coisa que tem ser isso, é isso, Você, você tipo assim, não tem muito tempo que jogar no servidor tem que gastar, não é? Daí se você não tem condição de gastar, o que, que acontece? O servidor reseta, você tem uma pontinha top lá que você o free e não tá jogando por algum tempo o servidor resetou começa tudo novamente, daí a recepção Pra quem tem foco, mesmo para nós, o servidor, fora isso, mano, você quer é isso aí, ó? Cara, que ó. nem aí, ó, abrir as mãos, deixar o servidor abandonado. Mas se você sabe o um servidor legal é para comentar? Aí. Comentar os servidores, aí, ó, Servidor que eu tô fazendo sempre. Aí, servidores é top, galera. Não é servidor ruim, não? É, deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu vou mandar um tirando pvp conversando aqui com vocês, Vou aproveitar que o horário tá bom pra tirar um pvp vamos ver o que a gente faz aqui, esse vídeo não vai ter tanto corte assim né galera vai ser um vídeo mais pra conversar com vocês, beleza? Então, se vocês quiserem, o youtube tá cortando aqueles vídeos, para o robôzinho do que tá analisando os vídeos então é pra fazer vídeo aqui pro youtube daí eu tô clicando aqui de uma forma, o robôzinho não pode cortar meu vídeo né Deixa o like mano, se você quiser se tornar membro aí do canal As vantagem que tem de ser membro aqui do canal, é que você recebe DTanks atualizados na frente dos inscritos Você vai ter só essa vantagem, além de umas, algumas vantagens aí do canal Mas as, a vantajosa mesmo vai ser essa daí ó. Você receber DTanks novos, atualizados Na frente, e também quer ver fotos, vídeos E menos aí também eu faço algumas coisas, beleza? Já matei dois aqui Vamos tentar fazer pelo menos uns 12 minutinhos de vídeo 13. Porque galera, tá foda, mano Eu vi aí que muita gente tá assistindo o vídeo O público assiste o vídeo, mas não deixa o like, mano Por favor, se você assiste o vídeo até o final Não custa nada, você vem cá ficar não gostei Compartilhar o vídeo, mandar pra algum amigo Também tem meu Facebook A página aí, mano Eu Consegui encontrar um cara aqui Vamos ver o que vai virar aqui Ih, é o mesmo, então Infelizmente meu filho vai morrer Aqui é foda, né, galera? Eu tô com a continha até foda aqui, mano. Daí a galera passa mal. Enfim, eu vou descer aqui pra baixo pra ver o que eu posso fazer. Descer aqui embaixo, aqui ó. Mandar um apertar em mim, ficar um pousinho. Deixa esse cara vir. Melhor você voar, meu filho, porque aí não vai ter muita coisa pra você fazer, não. Agora já vai arriscar assim, a tá grossa mesmo. Hum um bichão mesmo da capoeira, meu parceiro. Tem que falar pra você. A única coisa que eu posso fazer aqui voar. Pra ver se eu consigo sair dessa. cova aqui que eu cavei. Vamos ver aqui. Hum. Voei pra. Não, voei em cima aqui, velho. Em da morte mesmo. Agora tem que deixar o... Vai dar negócio pra mim? Vamos ver o que eu consigo fazer aqui, né? Se eu não morro com esse cara. Eita, complicou pra nós dois, meu filho. Você vai ter que descer. Não vai conseguir me matar, não. Aí não tem como você cavar. Vai voar. Vai ter que fazer sua estratégia de jogo pra poder ganhar. Isso aí, ó. Não vai adiantar nada, meu filho, porque aqui ó, tá a mesma situação. Agora tem ainda, tipo assim, como voar. Já tirou o aviãozinho pra mim. Então só desce aí pra nós. Aqui no O que que vai mandar aqui? Tipo bonito. Então, vou segurar aqui. Como é bonito e cheiroso, nunca fica por fora. Sempre mete o grosso. Mas enfim, né? pega... É... Ah. O objetivo aqui é só tatu, meu filho. Faz isso não, não passa vergonha não. Eu tô gravando, aí você apareceu aqui no canal do seu tiozinho, tchê bonitinho, cheiroso. Aqui quem é modelo, mandando tatu. Mas eu também sendo em hipócrita aqui, né? Porque eu mandava tatu demais. VIP. <risos> matei... Nossa, que servidor foi engraçado. Matei VIP demais aqui. Ninguém chorava pra mim. Hashtag. Gera. Chora, chora. <risos> Agora era engraçado. Vou dar um sequinho aqui. ó. Só para derrubar ele mesmo. Hum! <risos> Isso aqui do ela está na alma, hein, meu filho? Nossa, nem dá pra você não. <risos> Mas enfim, galera. Espero que vocês tenham entendido aí o motivo do servidor estar. Quer né? Tipo assim, não tô gravando mais nos servidores. O que que aconteceu? O único servidor que eu vou poder deixar aí na descrição pra vocês vai ser o Nexo, o Fênix, que eu sei que tá online. O go eu não sei, o Palazzo, eu não sei. É esses que eu posso estar deixando aí na descrição. Porque eu posso tentar. não deixar na descrição porque não tem, galera. Entendeu? E como eu falei, 5 segundos para você entrar aí no, an no anúncio e clicar no link para cair no detalhe aqui. Ó, bem simples. Eu falo isso em todo vídeo. Se você é inscrito no canal, já cansou de ouvir isso. Basicamente é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Vamos junto Até o próximo vídeo. Um abraço do Senhor Tietê e falou galera. Muito obrigado.